Neste vídeo, discutiremos as regras de dedução natural para o conectivo de bi -implicação. As perguntas, como de costume, são como concluir algo da forma A se si, somente se si, B e, se dispomos de uma seção da forma A se si, somente se si, B, como podemos usá-la em uma argumentação? A primeira estratégia para encontrar regras de introdução e de eliminação para a e, de longe, a mais usada na literatura, é de tratar a bimplicação como uma abreviatura. Como o nome já diz, bimplicação, parece dizer que eu tenho duas implicações. Assim, podemos entender Φ1, implica Φ2, se Φ1 implica Φ2 e Φ2 implica Φ1. Mas essa não é a única forma. Eu também posso entender Φ1, implica Φ2 como ambos Φ1 e Φ2 são caso ou nenhum dos dois é o caso. E o problema já começa por aí. Estas duas fórmulas não são intuicionisticamente equivalentes. A segunda é mais forte do que a primeira. A primeira, contudo, já basta para justificar as seguintes regras de introdução e de eliminação da bem-implicação. A regra de introdução tem dois sequentes de entrada e permite o descarte de hipóteses. Isso fica bem claro aqui nessa anotação. Nesta árvore, Φ justifica Ψ, e nesta árvore, ψ justifica Φ. Na terceira árvore, onde essas duas árvores anteriores são combinadas, eu insiro a bimplicação. E permito, além disso, descartar a hipótese Φ na árvore da esquerda e a hipótese ψ na árvore da direita. As regras de eliminação da bimplicação são duas. Eu escrevi só uma delas aqui do lado direito. Na forma de árvore são duas árvores de entrada, uma delas tendo uma bimplicação na raiz e a outra tendo uma das fórmulas dessa bimplicação também na raiz. Na terceira árvore, onde essas duas são combinadas, temos a outra fórmula na raiz. A outra regra de eliminação da bimplicação é inteiramente análoga. Um bom exercício agora é verificar que essa implementação 1.1 realmente serve para justificar ambas essas regras como regras derivadas a partir do uso das regras da implicação e da conjunção. O que fizemos aqui é um procedimento parecido com aquele que tomamos quando inserimos a negação por abreviatura. A minha sugestão sempre é que a implementação alternativa em que as regras de introdução e eliminação são tomadas como regras primitivas Seja preferida. Isso torna a nossa vida muito mais fácil. É claro que é possível pensar ainda em outras regras. Por exemplo, nessa regra alternativa da introdução da bioimplicação, de certa maneira, internalizamos a contraposição. É claro que isso deve acender um sinal de alerta. Já sabemos que algumas formas de contraposição são intuicionisticamente deriváveis e outras são apenas classicamente deriváveis. De fato, isso é que é importante notar. As regras que aqui enunciamos para a bimplicação bi dizem respeito à bi-implicação intuicionista. A bimplicação bi clássica, assim como a implicação clássica era mais forte que a implicação intuicionista, também é, ela própria, mais forte do que a bimplicação implicação intuicionista. Dito isto, as regras de introdução e de eliminação que iremos usar serão exatamente essas que estão aqui. A vantagem adicional que nos salva a pele... É que quando a negação clássica está presente, esta biimplicação se transforma em uma biimplicação clássica. De novo, o mesmo fenômeno que aconteceu com a implicação intuicionista, que se transforma em clássica na presença das regras da negação e do bottom clássicos. Aqueles que deixam a biimplicação de lado como um conectivo subsidiário e não se preocupam em estabelecer as suas regras, pecam. Subestimar o raciocínio. Por condições necessárias e suficientes, ou o raciocínio equacional, tem consequências terríveis. Aqui eu vou dar alguns exemplos de acessões na linguagem natural, na linguagem da matemática, em que a bioimplicação aparece de forma natural, como um se si, somente se. Si. Definições são muitas vezes escritas através de um se si, somente se. Si. Essa, por exemplo, é a definição da inclusão em teoria dos conjuntos. Quando traduzimos uma seção em termos de outra também, estamos usando um se si, somente se. Si. Essas traduções podem ser por definição, mas também podem ser fatos que foram demonstrados. Outro fato matemático. Dificilmente isso seria visto como uma definição. A noção de determinante e a noção de invertibilidade são completamente independentes. Dificilmente isso seria visto como uma definição. A noção de determinante e a noção de invertibilidade podem ser definidas de maneira inteiramente independente. Eu falo um pouco mais sobre condições necessárias e suficientes no vídeo sobre implicação. Finalmente, agora o si somente se si divide em duas partes. Uma delas que diz respeito ao meu desejo de viajar e a outra que diz respeito a duas condições que eu considero necessárias e suficientes para que essa viagem aconteça. Juntas essas condições são suficientes, sozinhas elas são apenas necessárias.